E a gente começa a pensar muito, a partir dos anos 2000, na redução de proteção, no sentido de proteção de formato, no sentido de proteção de, de, de licenças, é o que entra o universo de ré. A gente Tirar as restrições que as pessoas têm para interagir com os recursos. Isso a gente vai falar bastante daqui para frente. E aí, essa transformação que acontece, a transformação noção de objetos que a gente carregou por muito tempo, de pequenos é, recursinhos que poderiam ser modulares e organizados uns com os outros, a gente entra nessa noção de recursos educacionais abertos, que meio que pega toda a carona nesse negócio. Se todo mundo pode produzir, se a gente tem liberdade para produzir, a gente tem dispositivos para produzir, e essas coisas não são rivais, por que, que a gente... Faça com que seja tudo tão difícil, porque a gente protege tanto as coisas, porque a gente limita tanto a capacidade das pessoas, se a capacidade agora ela é muito maior do que ela era antes. Né? Antes a gente não tinha condição, agora a gente tem, porque a gente limita isso. E aí entra essa noção de recursos educacionais abertos. E o aberto, a Priscila indicou, é, ele entra em todas as áreas. Né? O aberto não é uma exclusividade de educação, é, e nem é o seu aspecto mais forte, a gente gostaria que fosse, por isso nós estamos aqui. Mas o aberto nasce muito na questão do software livre, vai para processo aberto na, na ciência, entra em dados abertos, e aí vira um ecossistema. Né? Na parte de museus, é, na parte de arte, educação, pesquisa, no, no, na tecnologia, no hardware aberto, né? as pessoas desenvolverem hardware físico, que tem uma explicação livre de como criar, tudo começa a se tornar aberto e a gente começa a questionar o que é esse significado de aberto, que impacto tem esse aberto nessas diferentes esferas de relação. Na educação não é diferente, isso é um gráfico de um pessoal da União Europeia, e é, eu não vou entrar em detalhes, mas é para é mostrar como mesmo no ensino, na, na educação, é, a noção de aberto entra em todos os contextos, não é só uma questão de recursos, porque os recursos em si impactam uma série de outras coisas. Eles impactam o acesso, tem a ver com as práticas pedagógicas, a gente vai falar um pouco mais, o reconhecimento, ao, ao, ao, como você reconhece o aprendizado das pessoas, as formas de colaboração mudam. O impacto do aberto ele não é unidimensional, ele entra em todas as esferas, desde o currículo, da, da formação docente... Ele, se você adotar essa noção de aberto, o impacto é em todas as esferas.